Bem, para a gente criar aqui o nosso primeiro projeto, nós vamos utilizar aqui o comando phoneGap, vamos dar um enter. Então a gente aqui tem uma série de informações e a gente, vocês podem aprofundar um pouco mais aí nas ferramentas de linha de comando do phoneGap, mas o um comando interessante aqui é esse aqui, phoneGap help create, que é o que nós vamos utilizar para criar o nosso primeiro aplicativo. Então Vamos ver como é que a gente cria um aplicativo. Então aqui tem a descrição, né? Cria um novo placo, um novo aplicativo no no caminho fornecido, né? Esse, esse que a gente está. Estou no meu desktop. Então, como que eu der aqui, ele vai criar um aplicativo, uma pasta que vai conter os, os arquivos do meu aplicativo no meu desktop. Então você tem algumas opções, nome, ID, template, você pode copiar e linkar, etc. Aqui ele já deu alguns exemplos. Então a gente pode esse aqui é interessante, segue a nomenclatura né, dos, dos aplicativos, que é a ordem reversa da URL. Geralmente a gente tem no, no, nos, browsers, nos browsers, a gente tem www. o nome do sua, da sua empresa ou do seu, do seu site, .com. Aqui. O desenvolvimento de aplicativos aqui para Android segue a ordem reversa. Você coloca com, mesmo que você não tenha o, o, o domínio registrado, é de costume colocar dessa maneira, com web, por exemplo, né? Então, eu vou seguir aqui um exemplo para criar um aplicativo bem simples para auxiliar as pessoas a verificarem como, como que estão suas, suas plantações, por exemplo. Um aplicativo bem, bem simples. Então, funigap, create, eu vou colocar aqui ponto, que é o, o diretório corrente que eu estou. Aí eu vou colocar a string do meu aplicativo com o ponto, eu vou dar um nome aqui, é, controle de plantação. Então, plant control.app Esse aqui seria, o caso, id, e o nome do aplicativo né, vai ser plant control. Vou dar o enter. Está executando. Uh, ele pediu para... Ele disse que o diretório não está vazio. Então vamos colocar aqui ponto barra myapp enter ele vai criar uma pasta chamada myapp e vai criar colocar todos os arquivos referentes ao meu aplicativo dentro dessa pasta Está executando aí o Cordova Cordova na verdade o PhoneGap surgiu a partir do Cordova que era um, um, um outro uma outra comunidade comunidade de desenvolvedores que estavam fazendo frameworks para desenvolvimento de aplicativos móveis, e aí acabou juntando o PhoneGap, e aí ficou uma coisa, uma coisa só, e você pode utilizar para fazer seus aplicativos aí. Pode dar uma pesquisada também, algumas coisas a gente vai utilizar o, o, o guia de ferramentas do Cordova, outras coisas vamos utilizar o PhoneGap, mas são projetos que estão sendo desenvolvidos simultaneamente, e a gente tira proveito de, dos recursos deles, né. Mas o PhoneGap engloba tudo aquilo necessário para você fazer o seu aplicativo. Então vamos lá abrir a nossa pasta MyApp. Aqui a gente tem algumas algumas pastas, né, subpastas, subdiretórios. Então aqui os hooks são alguns arquivos que, alguns scripts que você pode criar para você fazer o gerenciamento do seu código, algumas instruções a serem feitas antes ou depois de determinados eventos acontecerem, né? Então Aqui tem toda a documentação para você aprender a mexer no, nos hooks. A gente tem as plataformas, então quando a gente está desenvolvendo o aplicativo, a gente primeiro foca na parte web, né, que é, não, não, a gente desenvolve utilizando ferramentas web e a partir disso a gente vai dizer quais são as plataformas que a gente vai querer gerar o aplicativo, o, o executável, na verdade. Se vai, se vai ser Android, se vai ser Firefox OS, se vai ser para iOS, né. Então essas plataformas serão Incluídos aqui nessa pasta. Aqui tem alguns plugins, por exemplo, para a gente utilizar vários dispositivos do, do smartphone, a gente precisa baixar os plugins para usar a câmera, para utilizar alguns outros, alguns outros recursos, então a gente baixa os plugins e eles estarão contidos nessa pasta. E aqui o www é efetivamente a nossa pasta. O PhoneGap já fornece, o, do nosso aplicativo, o PhoneGap já fornece alguns. Alguns arquivos iniciais aqui para a gente começar o nosso desenvolvimento. E aqui eu posso abrir aqui o index para vocês darem uma olhada. Essa aqui é a cara do aplicativo. O aplicativo padrão que já vem no PhoneGap, né? ele tem esse íconezinho aqui, tem esse, esse nome PhoneGap. E aqui ele fica aguardando um evento que é disparado quando você carrega o programa, o aplicativo no celular, que aí ele vai dizer que o dispositivo está conectado. Por enquanto ele está aguardando que esse evento ocorra. E aqui está bem, um, tá bem organizado né? alguns, algumas páginas, o CSS, o ícone, os arquivos JavaScript que contém o, nosso, contém o nosso código aqui, que a gente precisa incluir alguns. alguns trechos de código importantes. Aqui eu vou abrir o index só para vocês terem uma, uma ideia de como que como que é aqui. então uma página simples né parte mais parte mais utilizada aqui assim de, de diferente seria a inclusão do arquivo cordova.js e o, o arquivo js aqui dentro da é index.js que se encontra na pasta js então esse aqui tem o nosso aplicativo que está definido ele apenas chama um método chamado initialize, que vai inicializar o nosso aplicativo então a gente vai a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aí, vamos, vamos ver alguns frameworks que, que, são, que serão úteis para fazer o desenvolvimento do aplicativo. e Aqui eu abri o arquivo, né? o index, para vocês darem uma olhada. então Basicamente ele define um aplicativo, atribui aqui alguns eventos, né? inicializar ele vai chamar esse método aqui que vai vincular alguns eventos, então quando esse, quando esse evento acontecer, que é o device ready, ele vai ex executar esse método aqui, onDeviceReady, então, quando o aplicativo carregar lá no seu celular, ele vai executar esse método aqui, ele vai, dentro desse método aqui, ele vai executar esse, essa, esse outro método, que é de evento recebido, e aí ele simplesmente vai trocar a classe utilizada lá no, no elemento, trocar o estilo e vai fazer, fazer modificar aquela, aquela parte que está aqui conectando ao, ao dispositivo. Então, bem simples aqui, essa é a primeira parte só introdutória mesmo para a pessoa ter uma noção do que está acontecendo aqui né o um PhoneGap, gap então quando ele, ele troca a classe quando ele estiver escutando aparece isso aqui, conectando ao dispositivo. Quando ele receber vai aparecer esse aqui, o dispositivo está pronto. Devices ready. Aqui tem um, um CSSzinho para mudar as cores e uns efeitos só para diferenciar um arquivo do outro. Então é isso. Até a próxima. Até a próxima aula. Aí. Valeu, um abraço.